Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces Uma obra de Eurípides Quil pelo Espírito Claudinei Capítulo 2 A Chegada das Provas da Vida Elisian nutria intensa amizade por seu cão-bombom vira latas de porte médio, da cor de chocolate e que, por isso mesmo, recebera esse nome. Certa feita, o cão livrou-o de um bote de uma cascavel, a qual julgou-se desrespeitada pela invasão de estranhos, já que o jovem e o seu cão corriam descuidados pela vegetação rasteira e pisaram numa plantinha de frutas silvestres, doces, Apetitoso pitel para passarinhos e pequenos animais rasteiros, mas também para os ofídios, que os caçavam. Esse local era eleito por cobras à espera de alimento. Assim, ao ser quase pisada, a cobra saltou sobre Elísian. Ato contínuo, Bombom saltou sobre a cobra, evitando que o homem fosse ferido, mas não se livrando de ser atingido pela mordida do réptil, momentaneamente desconcertado pelo cão que interpusera-se na sua trajetória rumo à perna do jovem. Ao mudar inesperadamente o alvo do seu bote, nesse desvio apenas arranhou o cão, mas o suficiente para que o homem fosse salvo e o animal tivesse inoculado em seu corpo, Pequena dose de veneno Por uma semana, Bombom ficou entre a vida e a morte Salvou o fumo que lhe foi colocado sobre o ferimento Após consulta feita por elise na vó negra Que, além de benzer o animal, me estrou-lhe uma poção de ervas por três dias seguidos Naquela semana, elise não trabalhou nem no campo, nem na lavoura nem vendeu nada, nem frequentou a escola à noite. Pouco se alimentou o jovem. Desligou-se do mundo e tornou-se irmão do animal, com o que grandeou-lhe, se possível ainda fosse, maior amizade. Ao recuperar-se Bombom, Elisian retornou igualmente à normalidade dos seus afazeres diários. Certa vez, Joane caiu de um cavalo num passeio em suas terras, ferindo-se com alguma gravidade. Elisem ficou sabendo disso dias mais tarde, e, em pranto silencioso, quedou-se amargurado, rogando a Jesus pelo restabelecimento de sua amada, cuja ausência tornou-se insuportável ao longo de quase dois meses, nos quais Joane recuperou-se. Empolgado e feliz, Recebeu a visita de Joane e seu pai após tão sofrido intervalo. Num instante em que o senhor Svendo afastou-se brevemente de ambos, não se contendo, Elisian teve um arroubo de sinceridade. Seu espírito, seus sentimentos todos, gritaram muito alto seu amor pela moça e, ardoroso, Tomando-lhe as mãos pela primeira vez, apaixonadamente, declarou-lhe seu amor. Atropelando as construções fraseológicas milhares de vezes ensaiadas a sós, disse-lhe olhos dilatados, mas brilhantes e sinceros. Joane, perdoe meu gesto, perdoa minha pobreza, mas aceita meu coração que está cheio de amor por ti. Eu te amo e te amo demais. Joane, enlevada e totalmente desarmada pelo inopino da declaração, tantas vezes secretamente aguardada, mas sabidamente impossível, embora desejada, não reagiu negativamente e até incentivou o gesto e a ousadia de Elysian. Por momento, ruiu o desnível social que separava os dois jovens. Os olhos da moça extasiaram-se e, agindo como poucas vezes agira, com franqueza e descontração, seus lábios, espelhando os sentimentos íntimos, traíram sua educação e sua maneira habitual de agir e, entreabertos, murmuraram apenas três palavras — em baixíssimo arpejo. — Também te amo. Nesse instante, algo de incrivelmente desagradável aconteceu, algo que nunca mais se apagaria da lembrança dos dois jovens. Tirando-os bruscamente do enlevo e da serenidade do momento de amor, ouviram ambos o gemido agudo de dor que Bombom soltou ao ser atingido por formidável pontapé que um colono lhe desferiu, próximo dali. O cão, pacato e humilde, fora na direção do visitante que chegava apenas para recepcioná-lo, como fazia sempre com todos. O colono era um daqueles que tentara ação indecorosa com Elisian com mais dois comparsas tempos atrás viera à fazenda para solicitar emprego ao Sr. Esfendo que vira chegar a pouco. O ganido de dor fez Joane recuperar o raciocínio, ou melhor, fez despertar-lhe o habitual orgulho, parcialmente anestesiado pelos momentos felizes a pouco vividos. Com seu aplom característico, recompôs-se. Soltou as mãos que seguravam as suas e, com estudado desdém, muitas vezes Dante já praticado, de forma insana e desleal, repreendeu Elisian, humilhando-o perante mais algumas pessoas que se aproximaram. Elisian ia dizer alguma coisa para Joane. Perplexo e ferido espiritualmente, não deu sequência a nenhum dos seus reflexos pois novo gemido ouviu-se, já que seu amigo bombom fora vítima de um segundo pontapé de Alonso, o colono, que, enfurecido e bestializado, não podia se comparar em agressividade com um animal que estava gratuitamente atacando. Agindo por puro instinto, Elise saltou sobre o colono que preparava-se para um terceiro ataque ao cão, Talvez letal. Caíram os dois homens e, por inexplicável que pareça, Alonso caiu com a cabeça próxima do cão ferido, que contorcia-se em dor. Nesse instante, Bombom soltou uma golfada de sangue que atingiu em cheio o rosto de Alonze. Ainda num impulso de extrema humildade, procurando corrigir o desconforto que causara o seu algoz, o cão intentou lamber o próprio sangue que sujara o rosto do homem. O senhor Bintu, que se aproximava do local, atraído também como os outros pelos ganidos do cão e pelos gritos de Elisian, para que se parasse com a agressão ao seu amigo, além dos gritos do próprio colono, vinha com sua arma, da qual nunca se separava quando andava por aquelas bandas. A arma, uma espingarda de cano duplo, já estava com os dois gatilhos armados, pronta para atirar. Procurando acertar o animal feroz, que lhe pareceu ser o cão prestes a morder o rosto do colono, mirou como alvo a cabeça do animal e atirou. O colono, percebendo que uma arma era apontada em sua direção, Instintivamente ergueu o braço para defender-se. Elisen, igualmente antevendo o tiro, numa fração infinitesimal de tempo, num lampejo, vislumbrou o destino do projétil. Sem raciocinar, agindo num desses raros instantes em que o homem é todo fraternidade, é todo devoção, colocou-se entre a arma e o alvo. Foi atingido por dezenas, centenas de bilhas de chumbo impulsionadas pela explosão da pólvora que penetraram-lhe na cabeça dolorosamente. Bien-tu, sentindo o drama do momento, no qual provavelmente tirara a vida do jovem, posicionou o dedo indicador no segundo gatilho, paralelo ao primeiro, e sem condições tranquilas e necessárias para uma boa pontaria, atirou novamente. Dessa vez, acertou em cheio no corpo do cão. Moribundo, já que os pontapés haviam feito costelas partidas penetrarem-lhe os pulmões, Bombom conseguiu ainda lamber por duas vezes seu dono, igualmente ensanguentado e convulso, antes que o segundo e fatal tiro causasse-lhe formidável impacto de dezenas de outras bolinhas de chumbo que o atingiram. Elysian, em movimentos exângues, ainda conseguiu abraçar-se ao cão por um instante, um segundo antes do animal morrer. Olhando-se mutuamente, ambos firmaram para a eternidade a amizade que não faz fronteira entre homens e animais e que nivela as criaturas de Deus como iguais. Joane sentiu toda a extensão do grave momento. Teve impulso de socorrer ao jovem que intimamente sabia amar. Também desejava ajudar ao cão que tantas demonstrações de amizade lhe havia dado. Mas não fez nem uma coisa, nem outra. Fez uma opção que iria acompanhar-lhe com remorso pelo resto de seus dias. Sofreou impulsos de amor, calou palavras generosas que lhe afloraram nos lábios, dissimulou a dor da alma em nervosismo factual e assim não permitiu que ninguém vislumbrasse um único sentimento de dó, de compaixão, de piedade. Muito menos de amor. A mãe de Elise em que correr aos gritos, percebendo de pronto que seu filho agonizava ensanguentado, ao lado do cão estraçalhado por chutes e por projéteis, Vendo ainda o colono com o rosto banhado em sangue, não suportou a tensão da tragédia e desfaleceu. Num último alento, que o tempo se encarregaria de reciprocamente perpetuar, ele envolveu seu olhar para Joane, e esta, num esforço sobre-humano, conseguiu conter as muitas lágrimas que estavam prestes a rolar. Uma única lágrima traiu-lhe o controle nervoso e muscular e desceu por sua face lentamente. Foi o adeus. Nos seus 18 anos de idade, somente nesse preciso instante Elisian sentiu-se completamente feliz por amar e ser amado. A visão daquela lágrima solitária não permitiria que se instalasse em sua alma a menor lembrança do paradoxal comportamento de Joane há pouco quando fingira desprezá-lo. Sim, certeza plena tinha. Joane também o amava. Desencarnou numa leve convulsão. Nos momentos seguintes ao doloroso evento em que Elysian havia perdido a vida, o Sr. Biantu, tragicamente guindado a uma constrangedora situação em que passara de defensor de uma vida humana, a do colono, as características de um homicida culposo, sofreu muito também, pois era bom e não abrigava a maldade em seu coração. Sempre agira com energia e raramente com violência, somente quando se sentia ofendido e outros meios houvessem fracassado. Abraçou sua filha com a arma ainda fumegante em uma das mãos. Estupefato e incrédulo, testemunhou aquele mudo e derradeiro juramento entre os dois amantes de um amor irrealizado e definitivamente Jamais realizável. Conturbou-se seu coração. Que vira, que percebera, sua filha olhando com amor a um campônio? E perguntava-se em aflito sorilóquio. Deus do céu, o que estava acontecendo? Pensou ainda. Unindo raciocínio à ação, retirou-se do local com a filha. Pessoas que haviam acudido ajudaram a senhora Changnier. Perceberam que Alonso, ao limpar o rosto ensanguentado, não tinha um único arranhão. Esperavam todos ver marcas profundas de ferozes dentadas. Compreenderam de relance que o cão não fora réu daquele processo, senão, sim, vítima inocente de crime que não cometera, e pelo qual pagara preço altíssimo, a vida. Primeiro foram as crianças, depois os adultos. Testemunha não houve que não chorasse. O pranto, tardiamente generoso, molhou animal e homem mortos. Sim, pensar que todos choravam só pelo homem não seria o certo. Choravam também, e isso aumentando a intensidade da dor que lhes rasgava o peito, pelo cão. Um simples cão, quase anônimo, conhecido de pouco mais de duas ou três dezenas de pessoas, mas, sem dúvida alguma, uma criação de Deus entre tantas. Um cão que escrevera sua autobiografia no livro da natureza, por atos de humildade e heroísmo, merecendo figurar numa imaginária galeria de heróis universais, já que sua existência, aparentemente inexpressiva, ao fim dar-se, lançou âncora na eternidade, no grande mar do amor. Na sucessão daqueles gravosos fatos, o senhor Bientu foi perturbado por diversas providências policiais. Questionado por um juiz de direito de Marcélia, que jurisdicionava suas terras, teve o amargo de sabor de sentar-se, ainda que por breves instantes, no banco dos réus. Testemunhas oculares da tragédia, com seus depoimentos, por vezes complicaram e por vezes desanuviaram a verdade. Foram semanas angustiantes até a prolação da sentença. O tribunal inocentou-o da culpa de homicídio doloso. sobrerestou porém, severa advertência do magistrado para que tivesse mais discernimento com as armas de futuro. Aliadas ao remorso, essas advertências reduziram o altar interior que Bientou erigira ao orgulho, dentro do peito. Foi-lhe proveitosa a lição pois nunca mais usou armas, nem precipitou-se nas decisões de sua vida, tornando-se um homem comedido. Doeu-lhe, mais que tudo, ver a dor no semblante materno com que a senhora Champnier, testemunha silenciosa, conformada, assistira a todas as reuniões, só se pronunciando quando convocada e assim mesmo com serenidade. A não ser lágrimas de saudades do filho, nenhuma revolta. Do juiz ao promotor, do júri às testemunhas, dos serventuários da justiça aos assistentes e curiosos, a todos estampou-se irretorquivelmente a fatalidade, o inexplicável, sobressaindo, por fim, que do processo Bientu era também uma das vítimas, dentre as muitas que a tragédia produziu. Por unanimidade, foi considerado inocente. Joane, com seus dezesseis anos, a partir desses acontecimentos, congelou seu coração e pessoa alguma viu ou sentiu, jamais sobre o mundo dela, gesto qualquer de bondade.